Em 1925, nos dias 14 a 20 de julho, em Gotá, Alemanha, nasceu a Igreja Adventista do Sétimo Dia Movimento de Reforma, quando realizamos a nossa primeira Conferência Geral. Da Europa, nos espalhamos para as Américas, África, Ásia e Oceania. E hoje estamos presentes em mais de 127 países. O movimento de reforma surgiu para impactar o mundo, mostrando o amor de Deus de maneira prática e chamando a atenção das pessoas para a restauração dos princípios de Vênus. Ele said, "Go and preach the gospel to every creature, baptize them in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Then, I, in few words, our mission is to preach the gospel." Para cumprir essa missão através da graça de Deus e da colaboração de seus mais de 42 mil membros, hoje temos cerca de 3 mil igrejas, 23 escolas missionárias e numerosas escolas de ensino ao redor do mundo, que preparam missionários para pregar nos lares e nos recantos mais remotos do planeta, tais como a tribo Mumuila, em Angola, e os Irmãos da Selva Boliviana. Também nos desenvolvemos na área da saúde, estabelecendo clínicas em países como a Ucrânia, Romênia, Venezuela, Brasil, Estados Unidos e outros, com o propósito de aliviar o sofrimento da sociedade, restaurando a física, moral, espiritual e emocionalmente. Organizamos missões humanitárias e atividades filantrópicas em diversos países com foco na saúde, assistência social, capacitação profissional, bem como instrução moral e espiritual de crianças e adultos. Um exemplo disso é o Orfanato malaquer no Quênia. Convictos de que uma boa alimentação é base importante para a saúde, nossos membros organizam demonstrações de culinária e palestras de saúde em suas comunidades, incentivando um estilo de vida saudável e tornando-o acessível. Desde o princípio, as publicações fizeram parte do movimento de reforma. Nossas editoras produzem anualmente milhões de publicações que são distribuídas pelos nossos membros e co -portores. São devocionais, inários, livros de saúde e materiais evangelísticos. Diante dos desafios para alcançar as cidades com o Evangelho, passamos a utilizar as novas tecnologias de comunicação. Hoje, oferecemos cursos bíblicos online, estudos teológicos virtuais, programas de rádio e outros. Recentemente, começamos as transmissões da TV online Conectados com Deus e a produção de vídeos para redes sociais a partir do Miria Estúdio, localizado em Itu, no estado de São Paulo, Brasil. Alcançamos 94 anos trabalhando com fé e esperança. E podemos dizer com o profeta Samuel, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Somos a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Movimento de Reforma.